Bom dia, irmãos. Se inscreva neste canal do YouTube para receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta e de como também como perder a barriga de forma facilitada. Um dos efeitos de emagrecer, que é a ciência de perder os quilos do seu corpo, um dos efeitos é perder a barriga. Então, se você está com dúvida se você que se você fizer um tratamento de emagrecer você vai perder a barriga é claro que você vai perder a barriga ah, mas eu tô com dúvida se eu tô perdendo os quilos do seu corpo que eu estou emagrecendo simples através do Microsoft Excel através do seu registro diário semanal, será como for como tu se organize dia 1, dia 5, cada vez que tu for pesar e ir na balança tu registra, por exemplo ah, dia 1 eu tava com 100 kg. Dia 5, eu me pesei de novo e eu tava com 99 kg. Perdi 1 um kg. É isso? é assim que tu vai ter certeza.